la rueda de prensa con la familia voy a girar ya la cámara la familia del niño que recibió el milagro de Francisco y Jacínica, un niño que cayó a un pozo, perdió masa encefálica cuando tenía pocos años, unos 4 o cinco. Los médicos dijeron que si se salvara, quedaría como un vegetal. Se salvó tiene 10 años y está perfectamente normal no saldrá aquí porque es un menor aunque está rezando estos días ante la tumba de los pastorcitos además la familia empezó a rezar a los pastorcitos de Fátima y al poco de empezar a rezar el niño se curó Los médicos dijeron que no había ninguna explicación. Aquí va. Gracias. chegar lá e não vai aqui olha mas pode mas fica já, pique já. no plano. vem já a palavra o João Batista e a Lucila Yuri, que são os pais da Criança Miraculada. Ambos vão fazer um testemunho e depois segue-se a informação e a, e a declaração da irmã Ângela Coelho, apostoladora da causa da canonização dos pastorinos. Não haverá perguntas nem respostas, apenas uma declaração do pai e uma declaração da postuladora. Boa tarde a todos. Meu nome é João Batista. Essa é minha esposa, Rosila Eurie. Estamos aqui para dividir as informações sobre o caso de Lucas. No dia 3 de março de 2013, por volta das 20 horas. O nosso filho Lucas, que estava brincando com a sua irmãzinha, na Eduarda, caiu de uma janela de uma altura aproximada de 6 metros e meio. Na época, ele tinha 5 anos. Bateu com a cabeça no chão e fez um traumatismo crâniano grave, com perda de tecido cerebral no ombro frontal esquerdo. Foi assistido na nossa cidade, em Juranda, e dada a gravidade do seu quadro clínico, ele foi transferido... Hospital de Campo Molão, do Paraná. O percurso demorou por volta de uma hora. Chegou em coma, muito grave. Teve duas paradas cardíacas, enquanto era anestesiado para cirurgia, e foi operado com urgência. Os médicos diziam que ele tinha poucas probabilidades de sobreviver. Começamos a rezar a Jesus e a Nossa Senhora de Fátima, a quem temos muita devoção. No dia seguinte, ligamos para o Carmelo, de Campo Morão, pedindo que as irmãs rezassem para o Lucas. É, a irmã que recebeu o telefonema, ela não passou o recado, porque ela, não, ela, não, ela sentiu que o Lucas não ia aguentar. Então, ela fez apenas uma oração para confortar a gente. Os dias passavam e o Lucas estava piorando, o quadro dele não evoluía. No dia 6 de março, os médicos pensaram na transferência para um hospital maior, já que nem havia cuidados necessários para a sua idade. Disseram-nos que as possibilidades de menino sobreviver eram baixas e que se sobrevivessem, teriam uma recuperação muito demorada, ficando certamente com graves deficiências cognitivas ou mesmo em estado vegetativo. No dia 7, voltamos a ligar para o Carmelo, Nesse dia, a irmã transmitiu o um recado à comunidade. Uma irmã, correu para as relíquias dos viados Francisco e Jacinta, estavam junto ao Sacrário, e sentiu esse impulso no coração. E disse, pastorinhos, salve esse menino, que é uma criança como vocês. Conseguiu convencer a toda a comunidade do Carmelo a rezar com ela apenas em intercessão dos pastorinhos. Assim fizeram de uma forma, de forma como todos nós, da família. Começamos na Rosário Pelos Pastorinhos, e dois dias depois, no dia 9 de março, o Lucas foi desentomado e acordou bem, lúcido, começou a falar perguntando perguntando das formulazinhas. No dia 11 de março, ele saiu UTI, e dia 15, ele teve alta. Está completamente bem, sem nenhum sintoma ou sequela. O que o Lucas era antes do acidente, ele o é agora. Sua inteligência, seu caráter, é tudo igual. Os médicos, incluindo alguns não-crentes, disseram não ter explicação para essa recuperação. Eu queria aqui agradecer aos profissionais de saúde que acompanharam o caso do Lucas, bem como a postulação de Francisco Jacinta Marto, na pessoa da Irmã Ângela, por todo o cuidado que prestaram durante todo esse processo até a canonização. Agradecemos também o Santuário de Fátima, na pessoa do Sr. Carlos Cabecinhas, Padre. No entanto, não podemos deixar de agradecer todos aqueles que rezaram pelo Lucas. Damos graças a Deus pela cura do Lucas e sabemos com toda a fé do nosso coração que foi obtido esse milagre pelos pastorinhos Francisco e Jacinta. Sentimos uma imensa alegria por ser este o milagre que levou à canonização. Mas, sobretudo, sentimos a bênção da amizade destas duas crianças que ajudaram o nosso menino e agora ajudam a nossa família. Pois, desde que o relato desta cura desta forma contada assim tão simples e espontânea, chegou aos escritórios da Precisação de Francisco e Jacinta Marte, logo no final de junho, julho de 2013. Começamos a acompanhar o caso. Pela Congregação das Causas dos Santos, foi-nos dito que tínhamos de esperar algum tempo precisamente para verificar a durabilidade da cura, portanto que não surgiriam nenhum sintoma previsto dada a parte do tecido cerebral que falta, e assim se verifica, ao longo destes meses em estudo do processo, um ou dois elementos nos deixam comovidos dentro daquilo que é a história de Fátima. Trata-se de uma criança, o Lucas, que tem uma irmã, a Eduarda, o Lucas Cai, e é precisamente uma comunidade de carmelitas que vai rezar, pedindo com toda a intensidade a intercessão do Beato Francisco e da Beata Jacinta. E este menino, Lucas, quando acorda, pergunta imediatamente pela sua irmãzinha, a Eduarda. Como não lembrar, também, ou como não pensar, em todos estes dados que vamos tendo a partir do processo, a presença de uma outra carmelita, chamada Aida Lúcia, que também aqui nos acompanha, de Francisco e da Jacinta e por isso ficamos comovidos percebendo que são duas crianças que cuidam de uma criança através da fé de toda uma comunidade de carmelitas que é, encoraja toda a família que já rezava a Nossa Senhora de Fátima a rezar aos beatos Francisco e Jacinta Marto. E são um pequeno por se calhar vale o val, vale mas temos nos comovido percebendo que em tudo isto é Deus quem conduz a história Fiquei a saber, há pouquíssimo tempo, que o João e a Lucila casaram precisamente no dia 20 de fevereiro de 2004, a festa dos viados Francisco e Jacinta Marte. Sentimos, portanto, todos muito agradecidos e comovidos pela intercessão dos viados Francisco e Jacinta, muito em breve santos, por tudo quanto foram protegendo concretamente esta criança, o Lucas, e temos a certeza que continuará a proteger todas as nossas intenções naquilo que forem as nossas necessidades. Muito obrigada.